Tudo bem, meus queridos? Que delícia! Estamos aqui de novo na nossa quarta-feira. Como sempre, nós combinamos esse encontro gostoso. Em nome do Santuário Espírita, Caminho do Bem. Estamos aqui reunidos hoje, num dia muito especial. Vocês vão entender o que, é que nós vamos falar e por que, que esse dia hoje é um dia muito especial. Então, para, só para lembrar, antes de começar a nossa conversinha que hum, os trabalhos retornaram, tá? A casa, então, está aberta segunda e quarta para todos, concessão pública e passe, concessão pública e orientação com mentor, e nas terças-feiras o trabalho para os médios, que é o curso e a, e a readaptação de nós, médios, às atividades mediúnicas, né? Para depois abrir, então, às demais pessoas também o nosso curso, ok? Mas por enquanto, mas continuam os tratamentos à distância de segunda, terça, quarta, as é, cirurgias nas quintas-feiras e domingo. E aos poucos as coisas vão abrindo, daqui a pouco vai abrir a cirurgia ao vivo, tudo vai indo, vamos torcer para que assim seja e que a gente possa é, entrar no próximo ano com os trabalhos é, dentro de uma Dentro de uma normalidade, de uma nova normalidade, mas podendo eles serem executados né? da forma que a gente conhece, da forma que nos foi ensinado a trabalhar, né? e que a gente possa ajudar, atender e estar presente com todos. Né? Bom, é, hoje nós vamos falar do capítulo do Evangelho, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. No item 5, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus abordado, não é? Está lá, é, Jesus recolhido à casa com os seus, né... Com os seus apóstolos, com os seus discípulos, é... Muitos do seu, dos parentes de Jesus, sabendo que lá estava ele naquela casa, vindo para a casa, sua casa, né? vieram para se apoderarem dele, pois afirmavam que ele havia perdido a razão. Então, o, o, o cenário é importante a gente entender. Então, o cenário de que Jesus fala isso, né? quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um cenário de que Jesus, tendo retornado à casa, está dentro da sua casa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, né? Re recompondo-se naquele momento. Então, os parentes de Jesus, Jesus tinha irmãos, os parentes de Jesus vão lá para se apoderar dele. Eles iam pegar Jesus e levá-lo para algum lugar, interná-lo, colocá-lo em algum lugar, porque dizia que ele havia perdido a razão. Entretanto, quando chegam à porta da casa e mandam chamá-lo, né? É, e assim é interessante, porque o povo estava sentado em torno dele e lhe foi dito, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas Jesus respondeu, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E observando os que estavam assentados ao redor de si, esclareceu, eis minha mãe e meus irmãos, falando aqueles que estavam com eles. Pois todo aquele que faz, fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31, 35, e em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. É lógico que essas palavras de Jesus soaram naquela época muito estranhamente, ficaram muitos séculos soando estranhamente, até que os Espíritos, no advento da doutrina espírita, explicaram. Jesus se referia à constituição da parentela espiritual ou da parentela material. Então, ele faz ali a distinção, mostrando primeiro que os espíritos na pré-existência constituíram, pelas suas encarnações anteriores, a sua vida na erraticidade, relacionamentos afetivos que tornaram-se, poderiam ter, ter nascido dos relacionamentos familiares, mas que uma vez tendo tornado-se afetivos, ou seja, Transformou a oportunidade de estar dentro de uma família em relacionamento de afeto em amor verdadeiro aqueles que estão no convívio. O espírito, ao retornar à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual, esse relacionamento não perece, não acaba, ele não termina, ele não finda, porque a parentela espiritual é imortal como o espírito. Já os relacionamentos que tangem somente a estrutura da matéria, ou seja, nesse momento na minha vida, eu sou irmão ou irmã ou filho, sei lá, numa situação, mas ali não se criou elementos, ou foi somente uma encarnação para ajuste de determinados processos, ou seja, saiu de um relacionamento ruim, do ódio, da raiva, da mágoa, constituiu, estabeleceu, resolveu, beleza e não, Às vezes não precisam e não levam isso a um outro patamar. Ou seja, não levam esse afeto à condição de amor para, de, para ser é, perpetuado na imortalidade do Espírito. Né? E aí, quando ele fala da sua mãe, ninguém contestaria o amor que ele sente e sentiu por Maria, o Espírito escolhido para ter sido sua mãe. Mas ele faz essas referências no sentido de dizer o quê? Que ele, que ela mesmo, com todo o amor que tem, teve e terá por ele, né? de ter é, passado por essa experiência, de ter sido escolhido, um espírito escolhido para essa contextura, não significava é, que é, ele era compreendido por ela. Então, não significava... Que, é, é, que Maria ou, estava num patamar de compreensão de Jesus. Né? Ela amava Jesus, porém não o compreendia, ela não, in, não o entendia. Então, não havia uma similaridade de pensamento, de estrutura mental, vibracional, psicológica e etc. O que fez que, com que Jesus, então... Né? falasse essas palavras, né? quem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E aí hoje, então, eu aproveito esse, esse, esse tema para falar com vocês sobre isso na forma prática da vida. Porque, Sim. às vezes, o evangelho ele é muito difícil da gente é, trazer ele na nossa vivência, na nossa matéria, de forma... Muito concreto, né? Hoje, 6 de outubro de 2021, meu filho, Caçula, está de aniversário, está fazendo oito anos. Dizem os espíritos que cada vez que há uma mãe pare um filho, que ela se torna mãe, ela renasce. Então, ela volta ao nascimento para gerar o nascimento. Me lembro perfeitamente bem de todas essas emoções. Quando, há 20 anos atrás, nascia a minha filha. Minha filha mais velha, Maria Vitória. É, uma gestação deliciosa. Foi tudo muito gostoso. Nós tivemos momentos muito bons naquele, daquela, naquele, naquela gestação, naquela gravidez. Ela foi um bebê dentro do meu útero de uma delicadeza absoluta. Eu não senti cólica, eu não senti enjoo, eu não senti dor, não tive nem dor de cabeça, minha pressão ficou equilibrada 10 por 6 a gravidez inteira. Nós duas tivemos um momento, foram literalmente exatos 40 semanas, nós tivemos é, esse período dessas 40 semanas é, juntas numa simbiose num relacionamento afetivo muito intenso, muito intenso. Ela nasceu dois dias depois do meu aniversário. Eu me lembro que na noite do meu aniversário, eu já estava entrando em trabalho de parto, e eu dizia, meu Deus, eu estou renascendo duplamente, porque eu estou renascendo no dia do meu aniversário, que é o nosso renascimento anual, e estou gerando a oportunidade de nascimento de um outro espírito. Ela nasceu dois dias depois. Eu sou dia 9 de setembro, uma vitória dia 11 de setembro. Literalmente um século, literalmente 100 anos de distância da bisavó dela, da minha avó, que é do dia 11 de setembro de 1900. Vivi veio dia 11 de setembro de 2000. E foi assim... Exatamente tudo aquilo que a gente sempre entendeu. Naquele momento em que eu pari a minha filha, que ela nasceu, eu renasci. Eu nasci de novo, eu era uma outra pessoa. Eu ali agora era uma mãe. Estava diante do meu fruto, de algo que o meu corpo ali havia preparado, produzido, aninhado protegido, guardado para que tivesse saúde, para que se desenvolvesse, para que fosse feliz. E eu me lembro que eu, no dia do meu aniversário, por eu já estar entrando em trabalho de parto, eu chorei porque eu não queria que ela nascesse, eu não queria que ela saísse dentro de mim. Eu falei, se ela sair de dentro de mim, ela será de todo mundo. E agora ela é minha. Era aquela sensação assim, se ela sair daqui, será que eu vou conseguir dar a ela, prover a ela? o que eu dei até nesse momento. E realmente é uma emoção que não tem é, um poeta que possa falar disso melhor do que uma mãe. nascer um filho é uma, tem um significado e que isso tudo vai muito além do que a gente imagina. E a Vivi veio. A Vivi veio um espírito nosso conhecido, da nossa parentela espiritual. E veio através do meu corpo. Três anos depois do nascimento de Vivi, eu tive outra gravidez. E essa gravidez foi totalmente complicada. No segundo mês, eu descobri que eu estava com uma gravidez complicada, eu tinha que fazer repouso total e absoluto. É, eu tinha que ficar deitada, eu teria um parto de risco. Era uma gravidez com todos os senões. E aquilo, para mim, foi uma surpresa, porque eu tinha passado por uma experiência de uma gravidez que nem... Que eu só lembrar que eu estava grata, porque eu barriga crescido. Bom, aí, então, é, precisei ficar de cama e fiquei quase três meses é, deitada de cama, com ela pequenininha, três anos, ela chegava da escolinha, deitava do meu lado, conversava comigo. E cada vez que eu ia fazer o ultrassom, a gente via a dificuldade daquele neném de sobreviver. Ele estava em, em um momento dificílimo. Ele tinha dificuldade de sobreviver. Ele não conseguia fazer com que o seu corpo físico... É ficasse dentro do, do, do, do tempo que ele tinha que ter. O corpo estava com atraso de desenvolvimento, mas ele ia se desenvolvendo, ele ia, ia de uma forma atrasada. E aquilo estava gerando em todos nós muita angústia, muita preocupação. E aquele espírito que estava ali, imaginemos a, a condição de nervoso dele por não conseguir com que o seu corpo físico correspondesse. E eis então que no quinto mês dessa gestação, ele faleceu. Ele desencarnou e eu tive que passar por um parto de não-nascimento. Fui internada, fui para o hospital, tomei o mesmo tipo de anestesia e pari um um bebê que não era nem ainda um bebê, sem vida e foi assim uma sensação indescritível porque você pare você leva traz para o mundo algo que já não pertence mas o mundo ele chegou a pertencer a esse mundo mas nós eu e ele tivemos um relacionamento afetivo fortíssimo nesse período porque eu cuidei o máximo que eu pude cuidar dele. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que ele pudesse ser feliz, saudável. Mas não foi o momento. E é lógico que por mais que a gente compreenda, por mais que a gente é, entenda e tenha até a doutrina para nos mostrar tudo isso, eu sofri muito. Sofri o luto sofrer a perda de um filho e isso vai te assolando na vida, né? Tempos depois é, a gente recebeu uma mensagem é, dele dizendo que ele havia feito a opção de não vir naquele momento porque se ele viesse, isso foi um acordo que eles na, na, no mundo espiritual, né, com os mentores, etc., porque se ele viesse, eu iria desencarnar no parto, né? porque a placenta tinha, tava saindo, tava quase pegando a, a bexiga, era uma coisa muito complicada. Então, que ele, junto aos mentores, tinham tomado a decisão de não vir naquele momento, mas que eu não me preocupasse que um dia ele voltaria. E eis que, a partir desse processo, eu não engravidei mais. E fiquei sempre com aquilo na cabeça. Esse filho disse que voltaria. Eu falei, de repente ele vai voltar como um neto, como um sobrinho. E nós ficamos, eu e o Luiz, com esse processo tão guardado em nós durante muito tempo. E eis que então muitas coisas acontecem, isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro, nós morávamos no Rio, muitas coisas acontecem na nossa vida e viemos morar aqui em Mato Grosso. Vivi, estava com oito para nove anos, era o ano de 2009, início de 2009. Viemos para cá. Viemos para cá construir uma nova vida, um novo ciclo, um novo processo, é... e aí construir o trabalho espiritual que eu vim nessa vida realizar, quando é, eu e Luiz sentados né, na varanda, falando assim, vamos, vamos rever né, a nossa história de adoção, porque antes mesmo da Vivi nascer, a gente já tinha discutido a ideia de adotar filhos, porque a adoção para nós sempre foi um ato de abnegação muito grande, né? E ficamos com isso lá, vamos, vamos, vamos. Aí procuramos canais, entramos no processo. O processo é muito longo. E foi indo. O processo foi indo e tal. Momentos até eu esquecia, porque ele é tão difícil, assim, que a gente até acaba esquecendo. E aí, um dia, é, nos meus desdobramentos espirituais, eu fui num, num lugar, encontrei com um o vovô, e ele chega para mim e fala assim, filha você quer ver o seu filho? Aquilo eu impactei, eu fiquei... Eu fiquei tão nervosa. Eu falei, quero. Eu me lembro que tinha... Direitinho que eu passei, assim, por um portal espiritual. Eu falei, quero. E ele me leva, então, no, assim, para ver. Tinha um monte de crianças, assim, como se fosse uma escolinha. E essas crianças ali brincando, fazendo bagunça, eh, se divertindo, rindo. E ele me apontou, olha, ele está ali. E eu fiquei parada olhando para ele e de repente ele virou e me viu, e quando ele me viu, ele veio correndo, ele veio correndo, ele me abraçou, eu ajoelhei, abracei ele, ele me abraçou e falou assim, mamãe, mamãe, eu estou voltando, eu estou voltando, não me perca, eu estou voltando. Olha, gente, eu, tive... eu voltei disso de um estado assim enlouquecido. Eu falei, gente, será que eu vou engravidar de novo? Com outro risco de perder? Por que, que ele falou isso? Não me perca, não me perca, eu estou voltando. Aquilo me deu um desespero. Sem brincadeira. Menos de seis meses depois. O juizado nos liga e fala, temos aqui um menininho. Está com dez meses, chegou para nós com seis meses, está com dez meses... E é o primeiro da fila da adoção. E vocês são os primeiros da fila da adoção. Aquele não sabia o que ia fazer. Aí eu peguei, corri, fui para o. para lá para o juizado, para conhecer na casa da criança, fomos conhecer. E ele veio no colinho da psicóloga, meio sonadinho, ainda meio dormidinho. E ela sentou, eu estava eu sentada assim no sofá, fiquei de pé. Ela veio e parou, assim, na minha frente com ele. E ela falou assim, ele está com um pouco de sono. eu falei assim, ô oh, bebê, vem! E ele deu os bracinhos e veio para o meu colo. Nós brincamos um pouquinho, ele com muito sono. E aí, sentei com ele no chão para ele brincar uns brinquedinhos. Quando eu fiquei em pé e ele se viu sentado, ele se levantou, deu três passos e me pegou, me abraçou. Ele andou pela primeira vez. E aí, ali eu vi, falei, eis o meu filho que retorna. O que, que a gente fala com essa história? O, o que é o parentesco espiritual? Porque as adoções é um renascer idêntico, igual, sem nenhuma diferença, do renascer do seu filho quando sai de dentro de si. Naquele momento, eu nasci de novo, nasci ali de novo o meu filho, eu de novo dava uma dava luz, a luz para da vida para aquele bebê que sofreu tantos problemas, como a, a morte dentro do meu útero, a decisão de sair dali, o, re o retrocesso... Do processo para pé espiritual, o ganho da nova consciência, né? todo um, um, um caminho para poder depois recolocá-lo, reagendá-lo, restituí-lo num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado, numa outra condição. E eis que ele veio e ele avisou que viria. E quando ele me fala, não me perca, no sentido assim, que na hora que você me vê, você, por favor, saiba que sou eu. E nós soubemos, eu e o Luiz olhamos para ele naquele momento, naquele momento nós tivemos plena certeza que ele era o nosso bebê. Então, a prova de que o mundo espiritual trabalha por meios que a gente às vezes nem imagina, nem supõe, nem, nem sabe do que, que é, para que os espíritos que se amam possam viver em harmonia na constituição familiar. Esses são os espíritos que Jesus fala da parentela espiritual. Eles vêm, a gente se encontra, nos renascemos todos como família, como estrutura, como vida, renascemos. E ali mostrou-me a espiritualidade, a doutrina Jesus Deus, que naquele molequinho, naquele menininho, fisicamente totalmente diferente de nós, um menininho negro, um menininho vinho com uma carinha daquele momento tão carente, e eu olhei e vi eu vi o meu filho ali. E ele hoje completa oito anos, oito anos de idade. Passa por tudo que vocês possam imaginar, de uma sociedade deficiente, de uma sociedade moralmente inferior, de uma sociedade que tem um estado, às vezes, de decrepitude absoluta, então ele sofre porque ele é adotado. E as pessoas falam, ah, isso aí é um menininho de origem ruim, como muitos já falaram. Ah, isso aí é um negrinho que querem que vire gente. Aí eles aí pegaram o um negrinho para criar. A gente ouviu de tudo. Ele já ouviu de tudo. Ele já sentiu de tudo. Mas a certeza que ele tem é que ele está na família dele. É que ele está com o pai, com a mãe, com a irmã, é? Com os dez bichos, todos nós somos a família dele. E está ali, vocês estão vendo ali né? o retratinho dele ali atrás. Olha lá ele, é de terninho, na formatura do CA, da alfabetização. Olha lá, todo orgulhoso, na formatura da alfabetização. Esse é o nosso menino da parentela espiritual que sofreu uma perda uterina, sofreu um abandono de uma mãe biológica que saiu do hospital, voltou para casa, bateu a porta da vizinha, entregou o bico. e falou assim, eu vou procurar minha vida, vou procurar emprego, olha aí. Eu e nunca mais apareceu. É? Sofreu a perda novamente, o abandono, a não inclusão, a repulsa de novo... Quando esta senhora, percebendo-se, meu Deus, eu tenho uma criança que não é minha, não tem nada dessa criança que tinha certidão no nascimento, que a mãe pelo menos deixou, e essa senhora, somos muito agradecidas. essa senhora fez todas as vacinas dele, cuidou dentro do que pôde, dentro do que deu, ela acabou entregando ao Estado. E falou, eu não posso, eu não posso ficar com ele. E o Estado, então, mais um abandono para aquele espírito, mais uma condição difícil para esse espírito, e ele ali não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ele sabia que nós íamos pegá-lo, que nós íamos chegar e pegá-lo. O Estado, com aquela demora absoluta de tudo, né? de tudo, para tentar, primeiro tem que destruir a família, tem que não sei o quê, para depois entrar na adoção, mas nada é por acaso porque nós também estávamos lá no meio da fila quando ele chegou na mão do Estado. Então foi o tempo de processar aqui, foi o tempo da gente chegar aqui. E o dia que nós éramos os primeiros adotantes e ele o primeiro a ser adotado, nós nos reencontramos e renascemos todos mais uma vez. Então eu tenho vários aniversários, o aniversário da minha encarnação, os aniversários das encarnações dos meus filhos e o Francisco, que tem dois aniversários. O dia em que ele nasceu para nós e o dia em que ele nasceu da vida e o dia em que ele nasceu para nós. E isso é importante da gente entender. E só assim a gente compreende essa sabedoria de Jesus a nos ensinar. Tenha calma e muita fé. Se você tem muitas dificuldades com alguém da sua família, ou com seu grupo familiar, ou às vezes você não se reconhece pertencente, calma, cumpra aquele papel ali onde você está. Porque de repente você não é mesmo pertencente àquele grupo espiritual. Você está ali ou numa missão, ou num resgate. Mas se você, ao olhar os seus pais, mães, irmãos, filhos, cônjuges, sobrinhos, tios, enfim, todos, e olhar para eles, olhar para os seus filhos, e olhar neles e ver o mundo seu ali, ou seja, me reconheço nesses espíritos, é porque eles são a sua família espiritual. E estão com você para te ajudar e te amar mais e mais e mais. E que para findar esse processo, retornarem às suas experiências espirituais, estão ali aqueles que lhe antecederam e depois você estará renascendo novamente, vibrando para receber os seus no colo da espiritualidade. Que Jesus nos abençoe. Parabéns, meu rico Francisco Henrique, amor da nossa vida. Meus anjos, Maria Vitória e Francisco Henrique. Que Jesus abençoe vocês, hoje e todo sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu a vontade na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos Senhor de todo mal pois tu és o poder a glória para todos sempre, o teu reino é o nosso reino, o reino que está em nós abençoe-nos pai todos os dias abençoe especial hoje esse pequeno guri Francisco Henrique o nosso filho que a paz fique com todos vocês no coração de todos vocês e abracem os seus e agradeçam a Deus a oportunidade de estarem vivendo no reino do amor universal, no reino dos espíritos que se amam, da família espiritual. Que Jesus abençoe a todos e até quarta-feira que vem. Lembre-se, já estamos abertos, segundas e quartas, às, a partir de seis horas da tarde, a casa já abre para receber todo mundo, no trabalho de segunda-feira e no trabalho de quarta-feira. Beijo em todos vocês. Paz. Até quarta-feira que vem.